Oi, gente, tudo bem? Vários amigos da gente tá assistindo a gente nesse momento aí. E a gente, a partir de segunda-feira, estaremos aqui com vocês, né? Na Luz FM 87,9. Um com o J. Sardinha, vários outros personagens, pessoas aqui. E eu sou o Jader, responsável pelos personagens do Joaquim Conto, do João Doidão, do Joãozinho, rapaz. E a partir das 4 horas da tarde, a gente vai estar junto com você. Fazendo aquele maravilhoso programa, várias músicas, vários pedidos que vocês fizerem para a gente. A gente vai estar interagindo com vocês, João Doidão, o Joãozinho. Joãozinho é um chá, né? Nem dá para discutir. E junto com o velho também, né? O velho Joaquim Conto. E também o Sardinha, né? Interagindo com a gente aí. Um abraço para vocês. Até segunda, a partir das 4 horas da tarde. Um abraço.